Olá, vem com a gente, porque começa agora mais uma edição do Destaques da Semana. A 4 Brigada de Cavalaria Mecanizada iniciou as atividades do exercício de adestramento da tropa em operações de defesa da pátria no nível Brigada. Dentro do tema tático, será realizada a ação retardadora, denominada Operação Punhos de Aço, que faz parte do Programa de Adestramento Avançado do Comando Militar do Oeste, sob planejamento e a coordenação do Centro de Coordenação e Operações do Comando Militar do Oeste. O Rio Grande do Sul sedia o maior exercício militar conjunto do ano, a Operação Meridiano Ibagé. A operação acontece no campo de instrução Barão de São Borja, em Rosário do Sul, e ao todo estão envolvidos cerca de 5.600 militares das três forças, Marinha, Exército e Aeronáutica. A operação desenvolve a sinergia entre as Forças Armadas, sendo voltada ao processo de tomada de decisões com o adestramento dos Estados Maiores, desde o nível Unidade até Grande Comando. A operação vai até o dia 14 de novembro, sendo essa fase conduzida pelo Exército Brasileiro. Ainda no sul do país, Santa Maria foi palco das comemorações do Centenário dos Blindados no Brasil. A capital nacional dos blindados voltou suas atenções para o primeiro regimento de carros de combate, onde uma solenidade reuniu autoridades civis e militares. Uma apresentação de som e luzes e muita história militar contou a origem da tropa blindada do Exército Brasileiro desfilaram desde o primeiro blindado adquirido pela Força Terrestre até as modernas viaturas blindadas de transporte de pessoal Guarani. Cada modelo empregado pelo Exército, no passado e no presente, marcou presença na cerimônia. Em Natal, Rio Grande do Norte, o Comando Militar do Nordeste, realizou mais uma edição do programa Conheça Seu Exército. O evento reuniu estudantes universitários influenciadores digitais e profissionais de comunicação da região para vivenciar o dia a dia das atividades operacionais nos quartéis. As atividades proporcionaram aos participantes uma verdadeira imersão na rotina militar. Em Brasília, o Centro de Controle Interno do Exército promoveu nesta semana o primeiro estágio de auditoria interna governamental, transmitido ao vivo o evento contou com a presença do Comandante do Exército e de palestras da Controladoria Geral da União, do Tribunal de Contas da União e do Centro de Controle Interno da Marinha e do Exército Brasileiro. Militares das Forças Armadas e Civis participaram do estágio. O Exército Brasileiro ele sempre teve uma característica de se preocupar muito com a formação dos seus quadros. Né? Como a Auditoria Interna Governamental, chamada Terceira Linha, é uma atividade típica de profissional do saber, é importante estar de vez em quando reunindo as pessoas para dar uma certa normalizada nos entendimentos técnicos, mas principalmente para motivar. Parabéns ao Exército. No Rio de Janeiro foi realizado o aprestamento das tropas da primeira divisão do Exército, que participarão do exercício de adestramento avançado, chamado de Operação Membeca 2021. O treinamento será realizado nos municípios fluminenses de Paracambi, Volta Redonda, Quatis, Resende, além da cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Ao todo estarão empregados 4.750 homens e mulheres. No Rio de Janeiro, o Secopab, Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil, conduziu o estágio de preparação de jornalistas e assessores de imprensa em áreas de conflito. O objetivo é capacitar jornalistas e assessores de imprensa a exercerem suas atividades profissionais em ambientes de conflitos armados ou em missões de paz. Neste período, os 16 estagiários de diferentes órgãos de imprensa tiveram diversas instruções, como primeiros socorros e combate a incêndio. Cadetes de todos os cursos da Academia Militar das Agulhas Negras participam da Manobra Escolar 2021. Durante o exercício, os futuros oficiais do Exército são submetidos a simulações e situações reais. Esse ano foi o primeiro com mulheres no último ano de intendência e material bélico. No esporte, mais uma vez contamos com excelentes notícias. O Exército Brasileiro venceu todas as provas do Campeonato de Tiro das Forças Armadas. As competições aconteceram no Rio de Janeiro e o exército conquistou 22 das 24 medalhas disponíveis. O destaque ficou com a terceiro sargento, Giovanna Meyer, do exército brasileiro. Ela quebrou o recorde das forças armadas na prova de carabina deitado. E no boxe, nosso sargento Keno Marley conquistou a medalha de prata na categoria até 86 kg no campeonato mundial de boxe realizado na Sérvia. Keno é atleta do Programa de Atletas de Alto Rendimento das Forças Armadas. O Destaques fica por aqui, mas você também pode conferir muito mais sobre o nosso Exército Brasileiro nas plataformas digitais. Até a próxima!